Pessoal, eu sou o deputado Fábio Félix, estou aqui com a Pela Ribeiro, da coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, aqui da Câmara Legislativa. E a gente ficou muito preocupado com os vídeos hoje que viralizaram na internet sobre o uso desproporcional da força da polícia dentro do 7-7, que é uma das escolas militarizadas pelo governo do Distrito Federal. não batendo... Bater nos alunos, Eu fui imediatamente à escola quando soube do acontecido e quando eu cheguei lá eu conversei com dezenas de estudantes que fizeram muitas denúncias. Denúncias da falta de trato dos policiais nos corredores das escolas, de xingamentos contra os estudantes, isso tem preocupado muito a gente, né? A gente já dizia que implantar um modelo sem a devida discussão com a sociedade, com o conselho de educação, com a comunidade escolar, era um problema e um problema grave e agora a gente está vendo um desdobramento desses e a Comissão de Direitos Humanos, né, pela acompanhou de perto esse processo. É, inclusive o que nos chama a atenção é que não existe uma transparência quanto aos procedimentos utilizados pela polícia militar dentro da escola, né? É, qual é o, re, o regramento disciplinar? O que, que pode ser adotado? O que, que não pode? Né? E isso a gente tem observado que existe uma certa discricionalidade sobre isso nas escolas. Muito do acontecido de hoje tem a ver com essa discricionalidade. Né? Então, isso precisa ser transparente. A gente precisa saber exatamente o que são esse regramento disciplinar que está sendo adotado e que a gente não sabe. Entramos hoje também em contato com as famílias e a gente observou que é, a versão da, das famílias não corrobora muito com o que nos foi dito nas, na escola sobre o fato. Então, nos causa muita preocupação o ocorrido hoje né? e, a, e a importância da gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, apurar essas denúncias é, que, que aconteceram hoje né, na escola. Olha, o nosso mandato tem muito compromisso com a educação, nós vamos acompanhar de perto esse processo. Nós já criticamos desde o início a militarização e não achamos natural, normal, que aconteça nenhuma arbitrariedade nas escolas que vá contra o direito das crianças e adolescentes que estudam nessas escolas. E nessa segunda-feira, 12h30, a gente vai ter um debate sobre esse processo de militarização nas escolas lá no campus da UNB em Ceilândia. Muito importante, dia 29, que você participe desse debate com a gente.